Opa, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Polesso e esse aqui é meu irmão Ricardo Polesso e nós dois, como você pode suspeitar aí, nós somos dois apaixonados por fotografia. É, nós dois somos os fundadores do que acabou virando, quem diria, o maior site de fotografia de viagem e paisagem em língua portuguesa. E a gente está bem que feliz foi. aí, impressionante, é, a gente tá bem feliz que você tá aqui nesse momento, porque se você estiver aqui, é um grande sinal que você aí ama fotografia também. E se esse é o seu caso está com sorte, porque é só disso que a gente vai falar a partir de agora aqui. Então assim, se você acha que está um lugar errado, se você não quer falar sobre fotografia, tudo bem. Então, se não da minha né? é. você não dá fotografia, de fotografia, talvez você fale, achei um vídeo de você, o que será que esses caras aqui? Se você não está <risos> fotografia, pode socar todo dia tranquilamente aí. Mas se você ama essa arte, siga com a gente a gente vai falar só disso a partir de agora. Vamos lá. Eu e meu irmão costumamos dizer que fotógrafos têm alguns superpoderes que o resto da população não tem. Nós acreditamos que as pessoas que curtem fotografar vivem mais, mais intensamente, mais completamente, enxergam mais, apreciam mais cada momento e, melhor ainda, podem compartilhar todas essas emoções e impressões com outras pessoas ao redor. Amigos, família e, hoje em dia, com a internet, né, com o mundo com o poder de um clique só. Quem já sentiu sabe que o sentimento de se tirar uma foto bacana que nos dá orgulho e de receber elogios das outras pessoas é algo realmente sensacional, certo? Certo? Cada foto é muito mais do que uma imagem, cada foto é uma memória, um conjunto de emoções capturadas. O um momento congelado no tempo para a eternidade, uma fonte de inspiração, comoção, alegria e motivação. Uma imagem parece mesmo valer mais do que mil palavras. né? Uma fotografia é a forma mais rápida e direta de revivermos o momento em que a capturamos, de sentirmos novamente aquelas emoções e sensações e de podermos compartilhar tudo isso com as pessoas ao nosso redor. Quase nada marca tão bem a nossa trajetória na vida, a nossa história, as nossas experiências, viagens e momentos especiais quanto um álbum de fotografia. Na é verdade. Ok, nessa apresentação especial nós queremos te mostrar como você pode rapidamente e sem equipamentos profissionais e caros começar a partir de agora a tirar as melhores fotos que você já tirou na sua vida para abrir um sorriso no seu rosto e emocionar as pessoas ao seu redor. Mas veja, é importante que você assista essa apresentação agora até o final, neste momento porque nós não sabemos se manteremos ela no ar por muito tempo, combinado? Para começar, vamos deixar claro uma coisa. Eu e Ricardo acreditamos que fotografia é uma arte que precisa ser tratada de forma informal, relaxada e divertida. Então, se você está acostumado aí a ver fotografia da forma tradicional, talvez se, se surpreenda com o que a gente vai falar hoje aqui para você. E outra, aqui nós vamos focar em fotografia de viagem, natureza, paisagem e pessoas. Logo, se você está procurando teorias complexas e formais de fotografia de estúdio, etc., talvez seja você melhor trocar de canal. Vamos em frente? Nessa apresentação também queremos te mostrar Quais são os dois grandes e perigosos Erros extremamente comuns Que acabam impedindo com que a maioria das pessoas Tirem fotos melhores e como você pode Evitá-los e mais Queremos te dar uma dica super Poderosa que pouca gente sabe Para você tirar as fotos mais nítidas Possíveis com a sua câmera E mais duas super dicas Ninjas de pós-processamento que quase Ninguém sabe e que irão te surpreender E transformar suas fotos em questão de segundos Ainda mais para o final dessa apresentação Vamos revelar como você pode embarcar com a gente em uma jornada fotográfica sem sair de casa e que poderá transformar completamente a forma como você vê e pratica fotografia atualmente. Curioso e animado? Ótimo, então continue assistindo. Agora, além de tudo, quer saber por que nós continuamos fazendo o que a gente faz? Quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar a tirar fotos melhores, melhor. A nossa causa é disseminar os melhores segredos da arte da fotografia para o maior número de pessoas possível. Bom, antes de mergulhar direto então, nas dicas de hoje, deixe-nos compartilhar rapidamente uma história pessoal que é um tanto constrangedora em se tratando de fotografia. Mas eu acho que você tem o direito de saber. Bom... Saiba que nem sempre nós fomos aí reconhecidos pelas nossas fotos e considerados referências em fotografia de paisagem e viagem no Brasil, tendo aí contato direto com os maiores fotógrafos do ramo no mundo, pessoas como o Trey Ratcliffe, por exemplo, que é o fotógrafo de viagem mais seguido do planeta. Na verdade, muito longe disso. Em 2009, já cheio de viver a minha vida no ponto morto, eu resolvi largar tudo, emprego multinacional, amigos, a minha cidade e o meu próprio país, para arriscar ir atrás de um sonho que eu sempre tive, que era viver meus dias. Dias, fazendo o que eu gosto e tendo total liberdade para explorar esse planeta sensacional em que a gente vive quando eu larguei tudo eu não tinha a menor ideia de como ia fazer isso, eu não tinha dinheiro para tanto, eu morava em um quartinho minúsculo, eu não tinha contatos, não tinha habilidades especiais, só que eu tinha uma vontade mesmo efervescente de ir na direção desse sonho Agora, eu sempre gostei de fotografia, de capturar os momentos, de estar em à natureza e de viajar. O Ricardo também, inclusive eu me lembro dele bem pequeno pedindo uma Polaroid de presente, olha só. No entanto, dentre 100 fotos que eu tirava na época, talvez uma era boa. Quando saiu uma foto boa era por pura sorte e não por competência. Ou seja, eu estava desperdiçando muitas oportunidades de capturar momentos especiais que não voltariam mais. Eu não tinha a menor ideia do que era fotografia de fato, de se como compor uma foto, de como processar ela no computador, nem mesmo sabia o significado de coisas básicas como a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. O obturador, obturador para mim só fazia me lembrar do dentista, e eu tô falando sério. Veja, essas são algumas das melhores fotos que eu tirava na época. Veja só, né? nada de impressionante. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, só o que eu sabia é que eu gostava de tirar fotos. Na época, por algum motivo, eu resolvi investir em uma câmera um pouco melhor. Eu investi com uma dor, realmente, uma boa grana. E o que aconteceu foi uma das coisas mais frustrantes de todas... A câmera chegou, aí eu abri o pacote todo animado, coloquei a lente, liguei a câmera e saí contente na rua para inaugurar ela. Depois, quando eu cheguei em casa e fui ver as fotos, bateu aquele sentimento de desânimo total e vi que as fotos que eu tinha recém tirado com a câmera nova eram iguais ou até piores do que as que eu costumava tirar com a minha câmera velha. Foi aí que me dei conta de uma grande e dura verdade. Eu realmente não sabia absolutamente nada de fotografia. Agora, o que me restava fazer? Aprender, horas bolas, bola, certo? Foi aí que tudo começou. Eu comecei a vasculhar a internet por cursos, vídeos, artigos, manuais e tudo que eu conseguia achar sobre fotografia. Eu me confundi, me frustrei e me desanimei com a quantidade de material chato, puramente técnico e complexo que eu ia achando e comecei a até a ficar com uma raiva de não conseguir tirar fotos boas. Eu achava que alguém estava escondendo o jogo e que ninguém estava me contando de fato os segredos para se tirar fotos boas. Eu comecei a sair na rua por horas com a câmera, tentando fuçar nos controles e tirar fotos de todos os tipos, e aos poucos, devagar, algumas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Com cada coisa que eu via funcionando aí na prática, eu ficava mais animado e corria atrás de mais informação, como um leão aí que corre atrás da presa. Eu me tornei realmente fissurado em aprender fotografia, e não iria aceitar nada menos do que começar a tirar fotos que fossem realmente sensacionais. Bom, passa o tempo e eu acabei morando aí em vários países. E sempre segui em frente com a câmera nas costas, tentando capturar os momentos é, que eu via e experiências que eu ia tendo. Então nesse tempo eu ia compartilhando tudo com o Ricardo, que também amava as mesmas coisas, liberdade, viagens, natureza e, claro, fotografia. Nós seguimos em frente, juntos, praticando, testando técnicas, estudando a arte e sempre descobrindo coisas novas. A gente começou a aprender com os maiores mestres do mundo na arte da fotografia e a praticar como loucos. Esse tinha se tornado o meu hobby principal. Depois de alguns anos nessas estradas buracadas que seguimos aí aprendendo fotografia, começamos a descobrir realmente o que era necessário para se tirar fotos que nos deixavam felizes e melhor ainda, começamos a tirar fotos que recebiam elogios de amigos e familiares quando mostrávamos para eles. Isso nos levou a ter uma grande ideia. Eu falei com o Ricardo e pensamos o seguinte, por que não criamos um projeto online para ensinar os verdadeiros segredos de fotografia de viagem e paisagem para as pessoas de forma fácil, relaxada e diferente do tradicional para que mais gente possa aprender a tirar fotos sensacionais, sem ter que passar por todas as dificuldades que nós passamos para aprender? Foi nesse ponto que iniciamos o que é hoje o cara da foto. Na época, uma meia dúzia de seguidores logo se tornou milhares depois centenas de milhares de seguidores. Para nossa surpresa, tem um número enorme de pessoas que gostam de fotografia nesse Brasil. Agora, o cara da foto já é a maior família de amantes de fotografia, de viagem e paisagem do Brasil. E bom... E meio a tudo isso, não tem como aceitar uma grande verdade, né? Para se conquistar qualquer coisa na vida, não é necessário saber exatamente o caminho, mas apenas se ter uma vontade insaciável de se chegar lá. Bom, agora que você já sabe um pouquinho mais sobre quem somos, a nossa história, deixe-me te contar quais são, na nossa opinião, os dois maiores erros que dificultam imensamente a vida de quem quer aprender a fotografar melhor, ok? O primeiro grande problema é, infelizmente, a própria forma como fotografia é ensinada hoje em dia por aí. Fotografia é uma arte tão bacana, inspiradora, é ensinada de uma forma que é tão formal, quadrada, ultrapassada, complexa e chata. Muita gente que ama fotografia e quer aprender mais acaba se frustrando vendo os materiais tradicionais disponíveis por aí. E isso é triste. Nós queremos que cada vez mais gente possa abraçar o hobby de fotografia e desenvolvê-lo até o ponto em que possam tirar realmente as fotos que querem tirar e ficarem felizes com isso. No entanto, essa é a realidade. Assim, eu nem estou entrando aqui no mérito, né, de que muita gente que ensina fotografia não consegue nem eles mesmos tirarem fotos que sejam realmente boas. Então assim como você jamais compraria, por exemplo, uma pintura de um pintor que pinta quadros que você não gosta, você também jamais deveria confiar e aprender fotografia com alguém que não tira as fotos que você gosta. Faz sentido, certo? É importante que você aprenda com quem já faça o que você quer conseguir fazer no futuro. Bom, agora pulamos aqui para o segundo maior erro no caminho de quem quer aprender fotografia e ele é Se assumir que a qualidade das fotos que você tira depende da qualidade dos equipamentos que você tem Você acredita nisso? Se sim, não tem problema nenhum, ok? Eu mesmo já acreditei o pior é que muitos professores tradicionais de fotografia também fazem questão de passar essa ideia. Agora, enquanto é óbvio que o equipamento de qualidade ajuda a produzir resultados de maior qualidade, a influência do equipamento nos resultados é infinitamente menor do que a maioria das pessoas acredita ser. Esse mito de que qualidade do equipamento é igual à qualidade das fotos é disseminado aí por aí por muita gente que gosta de se sentir importante tendo uma mochila lotada de equipamento profissional. Aí você vai lá ver o portfólio da pessoa e fica decepcionado. Só para você saber, a grande maioria das fotos que mostramos aqui e também no foto.com.br, foram tiradas com câmeras de entrada de linha e lentes padrão, básicas. Logo, sempre sugerimos que antes de você pensar em comprar mais equipamentos, certifique-se de aprender primeiras técnicas que realmente funcionam para tirar o máximo possível do seu equipamento. Nós queremos aqui te ajudar justamente com isso. Resumindo... Se você tem tentado tirar fotos melhores e aprender mais e só tem se frustrado, sem ver muita evolução, saiba que a culpa não é sua. Logo logo eu vou te falar como você pode mudar tudo isso e embarcar em algo que vai definitivamente levar você a tirar as melhores fotos que você já tirou na sua vida com o seu equipamento atual talvez. E rapidamente, então continue assistindo com a gente. Ufa, ok. Agora vamos esquecer os problemas por aí e partir juntos para a parte boa. Eu quero te dar uma dica poderosa e pouco conhecida para fotos mais nítidas e cristalinas. Veja, cada lente possui um certo intervalo de abertura do diafragma. Por exemplo, um f1.4 ou até o f16. Quanto menor o número, maior a abertura da sua lente. E quanto maior o número do f, menor a abertura da sua lente. Agora, o que poucos sabem é que dentro desse intervalo todo, existe um ponto ótimo que resulta nas fotos mais nítidas possíveis que essa lente pode tirar. Agora, como saber qual é esse ponto ótimo na sua lente? A resposta fácil é teste para ver, porque isso varia de lente para lente. Tire fotos idênticas, só mudando a abertura do diafragma de cada uma, e depois veja qual é a mais nítida. Agora, como linha guia, geralmente... O ponto ótimo de nitidez de uma lente fica mais ou menos a duas ou três paradas de distância da abertura máxima dessa lente. Por exemplo, se a abertura máxima da sua lente é f2.8, você pode ver na sua lente a abertura específica. O ponto ótimo para as fotos mais nítidas pode estar entre o f5.6 e o f8, que são duas paradas depois da abertura máxima. Agora, sempre que possível, você pode tirar proveito dessa dica para conseguir as fotos mais nítidas possíveis com cada lente que você tiver. Agora, outra dica bônus aqui é que geralmente aberturas bem pequenas, tipo f22, resultam em fotos menos nítidas, por causa da difração da luz. Agora você já sabe, ok? Pronto para mais? Eu quer, você quer talvez aí duas super dicas ninjas rápidas de pós-processamento? Uma delas para deixar suas fotos bem mais nítidas, depois de você ter tirado elas, e a outra pouquíssimo conhecida, para dar um toque especial rápido de personalidade nas suas fotos. Vamos lá que eu quero mostrar pra você na prática isso aqui. Bom, aqui dentro do Photoshop, então, como eu disse, a primeira dica é a respeito da nitidez. Nessa foto que eu tirei, por exemplo, em Toronto, no Canadá, eu vou passar a dica rapidamente aqui, porque a gente explica isso em mais detalhes depois, ok? É, pode ver se a gente olhar, pode ver é uma, é uma foto que tá nítida, a gente pode achar que ela tá nítida realmente, né? Mas vamos ver com uma dica simples e rápida como é que a gente pode turbinar isso aqui, ok? Então vou duplicar o layer aqui, dupliquei o layer, vou vir aqui agora em filtro vou vir em order vou vir em high pass aqui no high pass eu vou colocar um rádio 2.5 um raio 2.7 por aí ok olha só como é que ficou agora a mágica acontece quando você muda o blend mode de normal você escolhe overlay pronta a foto agora sim você vai ver a diferença entre niche e não niche. você achava que estava nítida antes olha só como é que tá agora eu vou desligar olha como é que era o antes essa simples dica de 10 segundos, olha o negócio depois, agora sim, está bem nítido. E você pode aplicar essa dica em todas as suas fotos rapidamente, ok? Aí vamos pular para a segunda dica rapidamente aqui, para a gente passar por ela, essa foto que foi tirada de mim na Islândia, você pode ver que verão, incrível, quente, gostoso, né? Vamos para dar um toque muito especial nessa foto e rápido. Essa é uma dica muito, muito pouco conhecida, tá? Quase ninguém sabe. Então eu estou aplicando o layer aqui, vou vir aqui embaixo, vou escolher o filtro, Chamado Color Lookup Aqui a gente tem várias, é, vários Presets prontos aqui, à disposição de todo mundo, a gente pode dar um efeito muito bacana na foto Por exemplo, deixar a foto com um olhar Meio de cinemático, de cinema Clica aqui, olha, ficou forte pra caramba Se você diminuir o Opacity, que é a opacidade Você deixa a foto meio com um ar de filme Olha só que legal, antes e depois Eu vou duplicar aqui para co colocar um outro efeito Agora, vamos ver por exemplo Pegar um outro efeito de filme, por exemplo Aqui, Filme stock. a gente pode colocar E ver como é que ficou, já fica um efeito bem mais é bem diferente do outro né, depois eu vou mostrar os três juntos para você, vou duplicar mais uma vez, talvez, como essa tá bem frio na hora, talvez dá um ar mais frio, a gente pode escolher por exemplo aqui, rapidamente, vamos ver aqui chamado de Horror Blue, quando é que está aqui, Horror Blue, pronto. Agora colocar aqui de volta, olha só como ele um ar mais azul na sua foto E com azul é uma cor fria, então dá aquele ar frio na foto e como tem gelo, é um ar frio isso demora um segundo para fazer, então a gente pode ver três configurações diferentes aqui rapidamente A primeira meio com olhar cinemático, né, essa original, a primeira olhar cinemático A segunda também um olhar diferente, ficou bem mais branca, né, bem mais legal A terceira com um olhar mais frio, um clima mais frio, você pode dar sua pitada de artista aqui de acordo com a sua preferência Deixar a foto como você quiser De acordo com a sua preferência cinemático, pode deixar com um olhar de filme Ou um clima mais frio É uma dica bastante legal que corra o aqui dentro do Photoshop Espero que você tenha curtido essas duas é, dicas relâmpagos aqui Do cara da foto na prática e aí, curtiu? Todos que amam fotografia têm o direito de aprender as técnicas e segredos que realmente funcionam sem complexidades, formalidades e balelas. Agora, antes de contar mais sobre a tal jornada fotográfica que você pode fazer parte, veja se você concorda com o seguinte... Você já deve conhecer aquela história infantil de João e Maria, certo? Aquela terrível história das duas crianças perdidas na floresta que capturadas por uma bruxa que queria fazer sopa deles. Enfim, nessa história, o João quando ia entrando sem rumo pela floresta, ele carregava junto um pedaço de pão e ao longo do caminho ia jogando migalhas no chão para marcar o caminho e conseguir voltar depois seguindo elas. Eu e Ricardo acreditamos que as fotografias que a gente tira ao longo da vida são como essas migalhas de pão que deixamos para trás pelos caminhos que passamos. Essas fotografias que tiramos de momentos especiais, de pessoas especiais, lugares especiais, viagens, aventuras, celebrações, etc. Ao longo dos, dos nossos anos né, realmente marcam o trajeto da nossa vida. A qualquer momento, nós podemos olhar para trás e relembrar tudo isso, olhando cada uma dessas migalhas do seu caminho, ou seja, cada uma das fotografias que tiramos ao longo dos anos. Fotografias são como âncoras de memória. Uma fotografia é a forma mais rápida de nos remetermos a um tempo que já passou, de sentirmos novamente as emoções que sentimos naquele instante exato que foi eternizado agora, de revivermos o passado por alguns instantes. Como nessa foto que eu tirei, por exemplo, dos meus pais, que capturou para a eternidade a primeira vez em que eles viajaram para o exterior. Olhando ela, eu me lembro do momento, do que eu estava sentindo de tudo. Essa outra foto que eu tirei da minha namorada numa tarde fria de inverno na Noruega, logo antes de irmos ver um filme no cinema. Isso me faz lembrar de tudo o que fazíamos nos domingos, de todas as experiências que tanto gostávamos, tudo vivo na minha memória quando eu olho a foto. Isso é parte da minha história. Ou ainda essa outra foto que o Ricardo tirou da namorada dele no Egito, enquanto visitavam o Vale dos Reis lá. Eu lembro do entusiasmo na cara dele quando ele mostrava para mim a foto e contava a aventura que foi só para poder tirar essa foto. Impressionante como só uma batida de olho na foto faz aflorar todas as memórias e emoções de vida, certo? E você? Você está capturando a sua história e experiência de forma como gostaria? Uma vida traçada com fotografias é uma vida que pode ser revivida e melhor ainda compartilhada com outras pessoas. Agora, ok, vamos limpar então as lágrimas de emoção aí. Eu espero que tenha te inspirado um pouco. Agora, estamos em um momento onde você tem duas opções, ok? A primeira opção é a seguinte, seguir com o seu dia em frente, como sempre, munido agora dessa inspiração extra e continuar tentando desvendar o mundo da fotografia sozinho. E quem sabe, com tempo e esforço e começando a descobrir por si só os segredos que realmente te ajudem a tirar fotos melhores. Ou você tem a segunda opção que é a opção que a maioria das pessoas escolhe. E ela é se tirar proveito de todo esse esforço e suor que eu e o Ricardo investimos ao longo dos anos, tentando descobrir as melhores técnicas e segredos de fotografia e pegar esse atalho com a gente. Essa é a forma mais rápida, divertida e certeira de se começar a tirar as fotografias sensacionais que você quer tirar, que você sabe que você quer tirar, certo? Em tempo recorde e evitando frustração, cortando o caminho e economizando aí anos de estudo. Afinal, para que você seguir sozinho reinventando a roda se você pode seguir junto com a gente, certo? Nós já fizemos todo o trabalho por você, batendo cabeça por anos. Então, a nossa família de alunos já conta com, literalmente, muitos milhares de pessoas que estão aprendendo com a gente e tirando fotos incríveis. Então, a partir de agora, eu quero te mostrar como você pode escolher fazer parte dessa família e embarcar com a gente uma jornada fotográfica e com, para começar a tirar fotos Tão sensacionais que você jamais imaginou que conseguiria tirar. Em tempo recorde e sem equipamentos caros necessários. Então, é com muito orgulho que revelamos o nosso mais novo e completo curso Master. Esse é... A mais completa jornada fotográfica que ensina você passo a passo, na prática, em campo, do zero até o avançado, os maiores segredos para você capturar e depois processar fotografias absolutamente sensacionais de viagens, paisagens e pessoas. Esse é o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento Oficial aqui do Cara da Foto. Esse curso gravado inteiro na Nova Zelândia é de longe o nosso curso mais completo já lançado até agora e está disponível inteiramente em vídeo online dentro do portal. Agora você vai se surpreender com o que vamos te contar a seguir. Continue assistindo. Eu te garanto que é algo diferente de tudo que você já viu antes. Antes, para deixar claro, o curso máximo de Fotografia e Pós-Processamento é focado em ajudar dois grupos de pessoas especificamente. Primeiro, total iniciantes, pessoas que ainda não são, não estão aí confortáveis com o básico sobre fotografia digital, como controlar a abertura de diafragma, velocidade do obturador e ISO, para conseguirem os efeitos e as melhores fotos em cada situação. E outro grupo são fotógrafos intermediários, pessoas que já sabem dominar a câmera, mas que querem elevar e muito o nível das fotografias que tiram atualmente aprendendo novas técnicas de captura e pós-processamento agora deixe-me falar para aquelas pessoas que precisam ouvir o curso master não é uma pílula mágica apesar ele ser hoje a forma mais rápida completa e certeira de você aprender a tirar as melhores fotos que você já tirou na vida ele é totalmente inútil se você não fizer a sua parte e botar a mão na massa praticando as técnicas que ensinamos por mais que nós mostremos para você em campo, passo a passo e na prática como aplicar as técnicas, isso será inútil se você não pegar sua câmera e testar tudo que a gente está falando. Então se você não estiver disposto a fazer isso, esse curso não é para você. Agora se você realmente quer tirar a partir de agora as melhores fotos que você já tirou na vida, Começar a capturar com qualidade todos os momentos, viagens, paisagens, pessoas experiências especiais da sua vida. E aprender com um método diferente, inovador e divertido, que revele tudo passo a passo, já comprovado por literalmente milhares de alunos. Então, esse, é, então o curso Master não é apenas mais uma opção que você tem. Ele é a única opção que você tem. Agora vamos juntos dar uma olhadinha de perto no que é de fato o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento do Cara da foto, certo? Na verdade, ele é uma jornada fotográfica. Nós fizemos algo totalmente inédito e diferente de qualquer coisa antes vista no Brasil e no mundo também, até onde a gente sabe. Você vai já entender o porquê disso. Deixe-me te contar rapidamente o que você vai encontrar dentro do curso, a cada módulo, ok? No módulo 1... Comece por aqui. Aqui tudo começa. A gente passa por as instruções de como você deve seguir o curso. E ainda te damos para baixar para o teu computador. Todas as fotos originais nossas que serão utilizadas ao longo do curso nos tutoriais. Tudo para que você possa seguir e praticar junto com a gente. No módulo 2, planejamento e equipamento. Aqui você vai aprender duas grandes coisas. Primeiro, o nosso modelo secreto aí de como planejar as suas viagens e experiências fotográficas. Seja ela... Fora do país, dentro do país, dentro do seu estado, na sua cidade, não importa. E também a nossa fórmula de seis passos para se montar um itinerário certeiro. O que passamos nessa parte nós nunca vimos ninguém antes fazer. E segundo, ainda nesse módulo, fizemos um mini curso sobre equipamentos, para te mostrar exatamente qual é o equipamento que nós mesmos usamos, iremos te explicar o que você precisa, o que você não precisa, mostrar os acessórios, explicar, dar dicas especiais, explicar câmeras, lentes, tripés, filtros, etc. Ao sair desse módulo, você vai estar já ninja no assunto equipamento para fotografia. O módulo 3, técnicas, táticas e segredos. Esse módulo é importante contém três Partes. A primeira é focada principalmente em quem é total iniciante em fotografia. Se esse é o seu caso, você está com sorte, porque você vai ter acesso a um curso completo extra para aprender na prática como dominar os três pilares básicos da fotografia, que são eles abertura de diafragma, velocidade do obturador e ISO. Com isso você vai saber como configurar a sua câmera para tirar as melhores fotos em cada tipo de situação que você encontrar, saindo aí do modo automático e passando a ter total controle das suas fotos, ok? Na segunda parte desse módulo você vai aprender o que é, na nossa opinião, uma das partes mais importantes da fotografia, da arte da fotografia. Se não a mais importante de todas, ou seja, a arte da composição. É basicamente isso que define se uma foto é bonita ou feia. Com essas técnicas que nós mesmos usamos, você vai tirar fotos bonitas até de lugares feios. Você vai ver todos os segredinhos de composição que usamos para deixar cada foto marcante e emocionante. E como você pode aplicar tudo na prática para fazer o mesmo tendo agora uma espécie aí de superpoder. Acredite, depois dessa parte, as suas fotos nunca mais serão as mesmas. Agora ainda, na terceira parte desse modo e última parte, você vai aprender as técnicas e táticas especiais para se tirar fotos impactantes em diferentes situações, como por exemplo, fotos noturnas, fotos urbanas, fotos preto e branco, como tirar fotos mais nítidas, fotos, de eh, fotos macro, fotos de baixo de chuva e ainda mais. ok? Ao completar esse suculento módulo 3, você e as suas fotos já estarão à frente de 90% do resto da humanidade, ok? O módulo 4, pós-processamento. Aqui é onde a grande mágica acontece, esse modo irá treinar você em todas as técnicas e segredos que nós usamos para transformar uma foto normal, como ela sai da câmera, em uma obra de arte que impacta, emociona as pessoas. Você vai se assustar como alguns segredos bem aplicados conseguem transformar suas fotos rapidamente e como algumas técnicas mais avançadas irão fazer com que você queira colocar suas próprias fotos na parede da sua casa. Nós iremos abrir o jogo completo, ok? Você ainda vai poder baixar todas as fotos originais nossas usadas no curso para praticar as técnicas todas no seu próprio computador e seguir com a gente. No final desse módulo, você nem mesmo irá reconhecer mais as fotos que você tirava antes. Agora, módulo 5, aplicando tudo na prática. Esse módulo é o porquê de a gente dizer que o curso master não é um curso em si, mas sim uma jornada. Aqui nós fizemos algo diferente de tudo que já vimos, simplesmente porque queríamos ter encontrado algo assim na época que nós mesmos estávamos procurando. Nesse modo recheado, nós vamos aplicar todos os conceitos em campo, na vida real, passo a passo. Mas nós fizemos questão de ir muito além disso. Nesse modo você estará viajando com a gente em cada capítulo. Como assim? A cada capítulo desse modo, você vai sentir lá com a gente. Você vai saber como nós descobrimos cada lugar. Você vai ver a nossa cara de sono dentro da van, acordando antes do sol nascer. Você vai dirigir com a gente até o lugar. Você vai ver a gente abrindo a mochila, escolhendo a lente que iremos usar na cena, achando uma composição para a foto, ajustando na câmera as configurações para cada foto, tirando a foto e depois processando ela completa no computador, criando versões diferentes para a mesma foto, finalmente deixando ela pronta para ser salva e compartilhada com o mundo. Quando eu digo que você vai ver o processo completo, eu estou falando realmente sério. É algo diferente de tudo que já fizemos e vimos por aí. Você vai ver absolutamente tudo, sem segredos escondidos nem nada. Eu tenho certeza que, você, que será uma experiência única que você nunca viu antes. Só nesse modo são mais de 15 capítulos completos, cada um seguindo a jornada inteira, como eu falei. Veja, essas são algumas das fotos que iremos capturar e processar juntos somente dentro desse módulo. Nesse ponto você já irá aí estar sendo reconhecido por aí como um expert de fotografia e tirando as melhores fotos que você já tirou na sua vida. E ainda você tem pela frente o módulo 678 para finalizar. Ah, você também vai poder pedir o seu certificado oficial de participação no curso no final. Agora, mesmo tendo tudo isso que eu falei até agora, mais uma vez nós decidimos ir além. Continue atento. Se você achava que o pacote inteiro já era o mais completo que você já viu, veja o que eu vou te contar a seguir. Primeiro, se você é como eu, já deve ter pensado que um curso completo como esse deve custar uma bela fortuna, certo? Afinal, no total, são mais de 100 vídeo-aulas, mais de 25 horas de vídeo, tudo com qualidade cristalina, full HD. Na prática, fácil e direto no jeito cara da foto, aprovado por milhares de outros alunos. Tudo disponível para você dentro do portal online do curso, com acesso imediato e vitalício, para que você veja tudo no seu tempo, quantas vezes quiser e onde bem quiser. Tudo como gostaríamos de ter encontrado na época, quando nós mesmos estávamos querendo aprender fotografia. Agora, sabe de uma coisa? Sinceramente, eu acho que deveria custar sim bem caro. Afinal, nós mesmos investimos centenas de horas de trabalho e suor na produção desse curso, sem contar todos os custos. Bom... Eu vou cobrir o preço especial de hoje em um momentinho, mas já te adianto que o preço normal do pacote, como está, sem nenhum bônus adicional, é normalmente de R$ 1.997. Agora, antes de te surpreender completamente com o preço especial de hoje, como prometido, deixe-me te contar que se você achava que o pacote já estava completo, você precisa ver abaixo o que mais você vai estar levando hoje só por ter assistido essa apresentação com a gente, ok? Você vai levar o nosso curso oficial de introdução à fotografia digital. Você vai ter acesso completo a esse nosso curso campeão de vendas, focado em iniciantes, que ensina você a dominar a sua câmera e entender como configurar os três pilares da fotografia, abertura de diafragma, velocidade do obturador e o ISO, para tirar as fotos que você quer em cada situação específica. Esse curso é normalmente vendido separado por R$ 97,00 e você vai ter acesso a ele completo como parte do seu pacote hoje. Ainda o mini curso de Adobe Lightroom. O Lightroom é uma ferramenta mais usada pelos melhores fotógrafos do mundo para organizar e também editar, processar as fotos. Você vai, ser, você vai ter acesso completo a um mini curso que fizemos mostrando para você todas as bases de como essa ferramenta funciona e como você pode começar a tirar vantagem delas nas suas fotos. O valor de mercado desse curso é de R$ 89,00. O mini curso de Adobe Photoshop. O Photoshop é o melhor amigo de todo amante da fotografia. Agora... Ele pode ser realmente meio complicado Para quem nunca usou No entanto, uma vez que você começa a dominá-lo Suas fotos irão passar para um outro patamar O Photoshop tem o poder de permitir que você expresse O seu lado artístico em cada foto Dando o caráter e efeito que você quer Dá para deixar a sua marca realmente A sua personalidade Nós estaremos incluído para você Incluindo nesse, nesse pacote Um acesso completo ao nosso mini curso Que te ensina facilmente as bases desse aplicativo E como você pode sentir confortável Utilizando ele para turbinar as suas fotos O, é, o valor de mercado esse curso é de 97 reais e você vai estar recebendo ele como presente aí como parte do pacote outra um acesso vitalício ao clube cara da foto uma comunidade exclusiva somente para os alunos esse bônus é um dos mais importantes, sem dúvida. Imagine você fazendo parte de uma comunidade de pessoas que amam fotografia e que compartilham dicas, técnicas e trocam ideias e opiniões sobre suas fotos. Uma comunidade de pessoas bacanas e que é fechada para o público externo e exclusiva somente para quem segue o curso. Essa é uma verdadeira família de amantes da fotografia e você vai poder compartilhar suas fotos lá dentro, pedir opinião, aprender coisas novas, trocar ideias, fazer contatos, etc. A assinatura dessa comunidade tem um valor de R$ 39,00 por mês, mas você vai ter acesso vitalício a ela enquanto ela existir, sem custo, sem custo nenhum adicional, como parte do pacote de hoje. Ainda, vídeo especial dos bastidores da nossa viagem. Como dissemos, essa é uma jornada fotográfica, certo? Então, nós gravamos um vídeo especial mostrando para você todos os bastidores da nossa viagem, desafios e sucesso ao longo do caminho. Você vai ver a nossa van querida que alugamos, vai ver a gente passando frio, sendo picado por mosquitos, etc. Esse vídeo não tem valor de mercado, mas a gente acredita que ele é parte chave da experiência. Então, você vai ter acesso a ele também. Ainda mais, módulo extra, fotografando com o celular. Fizemos um módulo esse especial mostrando como você pode capturar fotos impressionantes com o seu celular. Isso porque nem sempre a gente carrega nossa câmera por aí. Então é bom saber de alguns segredinhos e dicas especiais para tirar o máximo de potencial das fotos que você tira com o seu celular. O valor de mercado desse módulo é de R$29,00 e você tem acesso a ele também hoje como parte do pacote. Ainda, um pacote especial de presets para o Adobe Lightroom. Nós queremos incluir para você alguns presets para você usar no Adobe Lightroom e conseguir processar em apenas um clique as suas fotos, deixando elas impactantes e com personalidade. Presets são pré-configurações de edição que você pode instalar no seu Adobe Lightroom e que permitem você, literalmente, com um clique do mouse, transformar uma foto original em uma foto processada para impacto. Queremos te mandar como parte do pacote alguns presets para você se divertir. Nós vendemos no mercado um outro pacote, 61 presets, e o preço dele é de R$ 49,00. Mas esses especiais vão de brinde para você no pacote de hoje, ok? Mais ainda, o um guia completo de planejamento de viagem. Como eu espero que tenha ficado claro para você, isso tudo não é um curso, mas sim uma jornada, um estilo de vida. E nós nos preocupamos em criar um manual especial para você, para todas, é, com todas as nossas dicas Para que você possa montar o seu próprio itinerário De viagem e também compartilhar Em detalhes todos o nosso itinerário completo da nossa viagem na Nova Zelândia Esse manual poderia ser facilmente Vendido por 39 reais mas queremos Te mandar ele de brinde como parte do pacote Ufa, eu acho que você consegue Entender agora porque disse que o preço Normal do curso Master Mesmo sem todos esses bônus que eu mencionei É de 1997 reais certo? Aliás, somando-se o valor de todos Os bônus de hoje, o pacote passa a custar R$ 2.436. Agora, deixe-me explicar por que você vai ter direito hoje a um desconto quase que inacreditável. Eu e o Ricardo não queremos que você acabe gastando bem mais do que isso por aí em cursos tradicionais de fotografia ou equipamentos desnecessários. O nosso objetivo é contribuir com algo que não estava disponível quando nós mesmos queríamos na época. Nós acreditamos que fotografia é vida. E a nossa causa é a seguinte, fazer com que todos que gostam de fotografia consigam tirar as fotos impactantes que querem tirar para registrar seus momentos e experiências e receberem elogios das pessoas ao redor. Por isso queremos deixar o curso Master o mais acessível possível, com um preço que seja justo para você e, e para nós também. claro Então, hoje, o preço do pacote completo, incluindo o acesso completo ao curso Master de fotografia e pós-processamento do cara da foto e acesso a todos os bônus listados não irá ser de R$ 2.436. Na verdade, não será nem a metade disso, ou seja, R$ reais. Acredite, não será nem mesmo R$ 800, reais, que seria o preço aí de uma câmera normal digital de bolsa. Hoje, nesse exato momento que você está aqui agora, temporariamente, você pode ter acesso a todo o pacote completo, incluindo o curso Master completinho, mais todos os extras e bônus por apenas. 12 vezes de 57 reais. Surpreso? Veja, tem mais, tá? Nós queremos fazer outra coisa que é quase inacreditável. Te contar sobre a nossa garantia blindada do cara da foto. Veja, nós confiamos tanto no nosso curso e temos tanta confiança que você vai simplesmente adorar tudo. Que estamos dispostos a assumir todos os riscos. Queremos que você pule dentro do pacote com total tranquilidade. Sabendo que você tem risco zero. Funciona assim, ó. Pule dentro agora e tem acesso completo e ilimitado a tudo e nós te daremos 30 dias completos para você explorar e ver o curso e se você, por qualquer motivo que seja, mesmo se você não gostar da minha cara de sono lá dentro da van acordando, você poderá pedir o seu reembolso completo do valor investido e nós iremos com o maior prazer devolver 100% do seu dinheiro, sem mágoas, sem complicações, com tranquilidade. O nosso objetivo aqui é te ajudar e nós sabemos que você vai adorar fazer parte desse curso e que ele vai te surpreender. Então, agora chegou a hora. Muito importante, né? nós não garantimos que as condições promocionais de agora estarão válidas amanhã ou depois. Logo, clique no botão abaixo que diz sim, eu quero acesso ao pacote completo e tire vantagem da promoção atual levando tudo por 12 vezes de 57 reais. Quer uma pequena amostra do que te espera? Veja o nosso trailer oficial do curso agora. composição de fotos a tá? esse modo que a gente vai ensinar para você o que a gente sabe o que o mundo sabe principalmente de composição simetria ok leading lines ou linhas guias é hora de a gente afunilar um pouquinho e passar para você algumas dicas mais específicas agora no caso de como você compor pessoas nas suas fotos Né? Tripés, né? outros acessórios. Existem filtros para toda a situação, para todo tipo de coisa. A gente resolveu fazer com que tudo seja uma experiência, que você se sinta realmente aqui com a gente, esteja viajando com a gente durante todo, todo esse, esse trajeto. Beleza? Então vamos direto com esses seis passos aí, extremamente rápidos e práticos, que você vai se arrepender se já viajou alguma vez sem saber deles antes. uma coisa muito poderosa para se organizar aqui dentro do Adobe Lightroom é com tags e aqui na última parte é a correção de distorção de lente vamos tentar remover essa coisa estranha que tem na água aqui por exemplo <música> vou abrir a primeira vez aqui o Photoshop para você se você nunca viu, eu tenho que inverter as cores, então aperto o X e vem aqui o pinto de volta vou explorar essa parte dos Adjustment Layers aquela mágica que ficou mais nítida, certo? ao modo da prática, que é um dos modos mais emocionantes, eu acho. Eu vou colocar um F10 ou, ou talvez um F maior. Eu quero pegar tudo em foco. muito reflexo agora, praticamente toda a água aqui é reflexo agora, tá muito forte Pra você ver o que que eu vi aqui na cena Desse nível aqui, como eu falei, eu tenho só o que, uma Gente, eu vou criar uma máscara branca aqui Eu vou pincelar, eu vou excluir da minha máscara Tá o um contraste dinâmico aqui Olha que ele tá puxando a cor Nossa foto original aqui Nossas três fotos originais A gente pegou o que ela sente melhor E combinou ficou essa criatura, esse Frankenstein magnífico aqui. Depois de clicar no botão abaixo, você vai ser levado a página totalmente segura do Hotmart, que é a maior plataforma de venda de produtos digitais do Brasil. Preencha seus dados lá e logo depois da confirmação de pagamento, você vai receber no seu e-mail os dados pessoais seus de acesso ao portal do curso Cara da Foto. Recebendo seu acesso pessoal, você vem aqui direto na parte de login do curso, onde tudo vai começar, você digita seus dados aqui e clica em login e você já vai ser direcionado para a página principal do portal. Com isso você está dentro aqui do Portal S, esse, esse é o seu quartel general, a sua central de controle do curso master, onde você vai acessar todas as videoaulas. A gente sugere que você comece aqui pelo módulo 1 e siga na ordem que está aqui para o melhor aproveitamento, ok? E com o tempo você pode começar a explorar tudo que tem aqui dentro do portal. Primeiro de tudo veja o vídeo de introdução aqui e depois você vem aqui no módulo 1 direto. Você pode escolher em HD, pode ver escolher em... Full screen, tela cheia todas as videoaulas e depois você pode começar a explorar como você quiser as videoaulas aqui dentro do portal por exemplo, aqui o módulo 5, você tem a videoaula de introdução, você tem uma série de videoaulas completas, cada uma delas guarda outras videoaulas, onde você pode ver na prática como cada foto foi tirada, todos os detalhes e tudo mais, explore o portal a sua, de acordo com a sua vontade no seu tempo. Depois, como são mais de 100 videoaulas aqui dentro do portal é um curso realmente extremamente completo você pode utilizar essa busca aqui embaixo para relembrar coisas que você por exemplo, quer relembrar, quer rever então você, por exemplo, linhas guias quer relembrar linhas guias, você digita linhas, ele vem Mostra linhas guias. Você clica ali, você é direcionado automaticamente para aula de linhas guias e de lá dentro você pode assistir ela novamente, pode acessar outras regras de, de composição e qualquer momento voltar. Utilizar a busca e buscar pelo que você quiser, Tá tudo organizado aqui dentro. É um universo de informação para você realmente ficar ninja na sua arte de fotografia. Clique no botão abaixo que diz Sim. Quero acesso ao pacote completo e tire vantagem da promoção atual, levando tudo por 12 vezes de R$ 57. Reais. Aí você sabe como é que é, né? Se você postergar essa atitude, você vai acabar aí caindo na mesmice do dia a dia, se perdendo na rotina e deixando algo que você realmente gosta pra trás. Isso é normal e acontece com todo mundo, não é verdade? Então eu quero sugerir que você se dê de presente o direito de investir em algo que você gosta de verdade, que te faz se sentir bem. E eu acho que você é muito sortudo de fato de gostar de fotografia. Nós realmente acreditamos que os amantes e praticantes de fotografia vivem mais completamente que o resto da população. Agora desculpa aí pro pessoal que não curte fotografia né? Mas essa é a nossa opinião Logo, antes de se perder aí no dia a dia E também perder a chance nessa promoção de hoje Se arrepentendo depois, talvez Tome uma atitude agora Com risco absolutamente zero E clique no botão abaixo que diz Sim, eu quero acesso ao pacote completo E tire vantagem da promoção atual Levando tudo, o curso completo e mais todos os bônus Por apenas 12 vezes de o Meu nome é Elder, eu sou aqui de Mogi das Cruzes e até algum tempo atrás, eu pensava que eu sabia fotografar. E aí depois que eu fiz o curso do, dos caras da foto, do Rodrigo do Ricardo, é que eu percebi que na realidade eu apenas apontava a câmera e disparava. E confesso que depois desse curso, as minhas fotos melhoraram entre 60% e 70%, por enquanto. Creio que irão melhorar ainda muito mais. Um abraço, Ricardo. Um abraço, Rodrigo. Até mais. Boas aulas aí. Um abraço. Fala equipe cara da foto, beleza? Antes de mais nada eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade que vocês me deram de fazer esse curso de vocês não foi aquele curso chato, foi aquele curso bacana teria o curso feito na rua isso me ensinou muito porque meu primeiro contato foi no exterior, foi na França então eu poderia ter perdido várias fotos, foi maravilhoso hoje faço fotografia né trabalho com a arte mesmo né vocês são muito bons porque pelo trabalho de vocês vocês estão fazendo, tornando pessoas artistas. E isso que eu acho mais incrível, sou músico, acho muito bacana fotografar, captar a arte da fotografia. E para falar, né, sobre minha fotografia, tá aqui. Fotos sem graças, fotos sem edição, fotos sem perspectivas, de lugares bacanas, bonitos, né? E fotos feitas depois disso. Você pode perceber que minhas fotos são fotos noturnas. Amo foto noturna. Amo foto com longa exposição, movimentação de luzes, né? E gostaria muito, muito, muito de parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Isso é muito bacana. A fotografia, O curso de vocês mudou completamente a forma de ver fotografia, de, a forma de pensar em uma edição de fotografia. E é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso, cara. Vindo de um garoto, morador de favela, curte pra caramba aqui o Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo curso de vocês. Estou mega feliz de fazer esses cursos. Parabéns e obrigado pelas técnicas que vocês ensinaram. Valeu! Lembrando... Hoje você vai ter acesso ao pacote completo, incluindo o curso Master de Fotografia e Pós-Processamento e todos os bônus que você tem direito. Tudo com o hiper desconto temporário de hoje, de R$ 2.436 por 12 vezes de R$ 57. Reais. Então clique no botão abaixo que diz Sim, eu quero acesso ao pacote completo e tire vantagem da promoção atual levando tudo por 12 vezes de 57. Assim você já pode aí se imaginar. Capturando a sua próxima fotografia Que fará você abrir um sorriso no seu rosto Receber elogios dos seus amigos Talvez aí muitos comentários, joinhas no Facebook, etc E você vai poder sentir aquela sensação tão boa né, Que quem já sentiu, sabe o que eu tô falando De se ter orgulho da foto que se tirou E de querer mostrar ela para todo mundo Então agora é a hora Olá meninos do Cara da Foto, tudo bem com vocês? Fala equipe Cara da Foto, beleza? Caros amigos, Ricardo, Rodrigo Meu nome é Leilivano Gomes Meu nome é Gildo Eu sou Mirandolina, fotógrafa é, Eu sou Renan Meu nome é Gustavo do eu sou aqui do Tocantins Eu sou Roberto Cardilo Bom dia, aqui é o Caio Henrique Aqui é a Soraya Torres Meu nome é Hélder, eu sou aqui de Mogi das Cruzes Oi, meu nome é Cristian Ribeiro Borchait a Meu nome é Diego Gomes E aí, pessoal, sou o Fernando Eu sou Renan, aqui de Budas Artes Aqui é a Lívia, falo de Brasília é, Com muita satisfação que eu digo que passei a fotografar melhor sim. Criei aquele uau nas minhas fotos. A diferença das fotos que eu estava tirando antes para agora é assim, de água e vinho. Né? É tudo, mudou tudo, gente. Ou seja, um concurso com mais de mil fotos aqui da, da região eu consegui ficar entre os, as oito melhores. O meu olhar fotográfico e a minha técnica melhoraram muito. Até algum tempo atrás, eu pensava que eu sabia fotografar. As Minhas fotos melhoraram entre 60% e 70%, por enquanto. E vocês estão fazendo, tornando pessoas artistas, e isso que eu acho mais incrível. O pessoal que chegava em mim falava: Meu, como que você está tirando essas fotos? Tipo, o pessoal ficava impressionado sem assim, eu mesmo ir lá e mostrar, né? Deu uma enorme diferença no meu trabalho. Aprendi tudo que eu queria saber. São os caras que não escondem o jogo.